O que, que eu falo no comecinho? Oi, sou o Botão. Ah. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. Lembra na aula passada que eu mostrei as operações CEs, Máximo, mínimo, média, somas, etc. E deixei a limitação, por exemplo, do desvipar de CEs que faz o desvio padrão e não tem disponível no Excel? Então, hoje eu vou mostrar como a gente resolve esse problema. Peço que o senhor, um pouco de paciência para os senhores e para as senhoras, porque assim é extremamente chato explicar a fórmula de Zlock. Toca a vinheta aí, Ju, eu tenho algum recado? Se inscrever no canal. De novo pedir pedi para se inscrever no canal, eu não vou pedir porra nenhuma. A negada deve estar de saco cheio do vídeo que os caras abrem, tem que se inscrever no canal, e não toca a vinheta. Posso gravar quantas vezes eu quiser? Tá bom, é meu. A gente sempre brinca de batalha naval aqui no Excel. Hoje, na verdade, eu vou brincar de mapa ao tesouro. A partir de uma matriz, eu quero pegar só essas três informações que são determinadas por um critério. A partir de uma determinada referência, no caso a célula B2, você vai andar um, dois, três, quatro linhas para baixo e vai andar o quê? Uma, duas colunas para a direita e vai encontrar este conjunto de células. E a partir dele, você vai utilizar uma largura de apenas uma coluna e a altura desse conjunto vão ser compostos por três células. Beleza? Gostou da explicaçãozinho tosco? Espera que sim, porque deu um trabalho montar esse negócio aqui. Vamos aplicar o esqueminha do mapa do tesouro na minha base de dados que eu construí aqui. Eu quero tirar o desvio padrão do grupo aluguel da nossa querida Juliana nos últimos três lançamentos que ela teve aqui. Eu criei este quadrinho aqui ao lado, ó, com desvio padrão de todos os intervalos para que a gente possa conferir se a fórmula tá dando certo. Então o que é vou falar para o Excel. Excel, a partir da célula H2, você vai andar o que? Uma, duas, três, quatro, cinco células para baixo, uma, duas células para a direita e vai pegar três campos. Então agora nós temos que construir a fórmula do desloque. Se vocês olharem a fórmula do desloque aqui, ó, vou colocar igual desloque, ela tem essas informações, referência, que é a referência de célula inicial, o número de linhas, o número de colunas a ser respeitado, o número de altura e o número de largura, exatamente né? repetindo aquelas informações que eu tive no esquema, eu montei aqui toda a estrutura que a gente vai precisar para construir a fórmula de desloque. depois que você tiver um pouco mais de experiência, você não precisa montar isso, você monta ela inteira dentro da desloque. a partir da célula H2, vou colocar um tracinho, eu vou contar aí cinco linhas para achar esse intervalo, para que eu deixe isso automatizado, eu não vou colocar o um número 5 dentro do desloc, senão eu vou perder toda a automatização, você concorda que eu esqueci como é que faz isso? Eu posso utilizar, por exemplo, o Corresp. Lembra no Corresp que quando eu tenho assim, valores iguais na base, ele sempre vai achar o primeiro? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Ó. Eu vou estar tá procurando aqui o termo aluguel, ponto e vírgula. Nesta base de dados, então observem que eu não vou selecionar o rótulo, porque a contagem tem que dar 5. Eu vou selecionar este intervalo aqui. ó. 1, 2, 3, 4, 5 é a primeira vez que vai aparecer aluguel, ponto e vírgula, zero. Então a hora que eu der o Enter, ó vai aparecer o número 5. Da mesma forma, agora eu preciso encontrar o número da coluna. Então, eu vou fazer assim, ó, igual corresp. Quem que eu vou procurar agora? A pessoa que estiver aqui dentro. E aonde que eu vou encontrar a pessoa que estiver aqui dentro? Nesse conjunto de dados. Então, notem que eu não seleciono a minha célula de partida aqui, ó. ponto e vírgula zero, botão é um, Juliano é o dois, eu vou dar o um Enter. Então, beleza, eu estou falando para o Excel. Excel, a partir da H2, 1, 2, 3, 4, 5. você vai andar um, 2. Nesse momento da fórmula, eu estou aqui no 650, e eu preciso o que? Falar, Excel, você tem que descer três linhas, basta a gente utilizar uma fórmula que a gente trabalhou no vídeo passado, conte Cs, Opa, deu pau. Igual conte 6. Neste intervalo aqui, quantas vezes aparece a célula aluguel? Então, se eu fechar aqui o parênteses agora, ó, vai aparecer o número 3. A partir da H2, eu contei: 1, 2, 3, 4, 5, eu tô aqui no aluguel. 1, um, 2, eu tô aqui já no começo da minha base. Contei 1, 2, 3, que são 3 vezes que aparece as informações de aluguel. Largura. Como você está trabalhando com apenas a largura de uma coluna, você vai colocar o número 1 um ali. Não precisa aplicar fórmula nenhuma. Então aqui. Aqui do lado eu já tinha o gabarito de como eu construí a célula, agora o que que eu tenho que fazer? O mais importante, colocar isso dentro da célula do desloque, igual desloque, qual que é a célula de referência? É a célula H2 ponto e vírgula. Qual que é o número de linhas que eu tenho que descer? Então é o número que tá aqui. Se você quiser construir o corresp aqui dentro, como eu disse, você pode. É esse número de linhas. E o número de colunas? É o número que está aqui. E a altura da linha? É o 3 que a gente achou a partir do ponto 6 e a largura? Você pode colocar o valor que está aqui, eu vou colocar um porque você está trabalhando com apenas uma célula. E agora presta atenção... Quando eu der o Enter, e se você for repetir aí, ó, vai aparecer o quê? Valor. Fala assim, ah, o botão deu pau na célula dele. Eu não estou dizendo nada para o Excel. O que, que eu tenho que fazer, pessoal? Antes do desloque, eu tenho que abrir aqui a fórmula que eu quero aplicar nesse intervalo. Que no nosso caso aqui é o quê? É o desv Pad. Eu tenho vários tipos de desv Pad. Eu vou trabalhar com o mais simplão aqui, que é o desv Pad. Abro parênteses. Teoricamente, se eu fosse fazer o desvio padrão, eu tinha que indicar número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Com o desloque, eu estou indicando o quê? Você vai tirar o desvio padrão daquele intervalo ali que eu mapiei e vou fechar o meu parênteses. Quando eu der o enter, desvio padrão deste conjunto, deixa eu só deixar um pouco mais bonitinho aqui: ó, é 171 e 56. Se eu trocar as informações aqui, ó, vamos colocar a alimentação. Ele trocou o intervalo de busca. Qual que é a limitação, meus queridos e minhas queridas? Observem que a minha base ela está não só padronizada em termos do próprio termo, sem erro de espaço. Etc. Ela também está padronizada na sequência aqui, ó para que eu consiga fazer o corresp de forma adequada. Ela tem que estar em determinada ordem, procurem colocar na ordem alfabética, tanto no que diz respeito às linhas, como no que diz respeito às colunas. Espero que vocês tenham gostado. Então um o recado de hoje, o do curso do Ferramentas do Office, que eu já falei, acho que algumas vezes ele começa no dia 29 de janeiro, nós vamos transmitir a primeira aula ao vivo no YouTube, então se você tem interesse, basta entrar aqui no site que as meninas vão colocar, se cadastrar, para ver se vale a pena aí fazer todo o curso que a gente trabalha com Word, Excel, PowerPoint, Trello e o Diaba 4. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem.